E aí pessoal, como é vocês? Aqui é quem fala é o Pinguim e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Pinguim e aqui a gente fala sobre jogos e de criatividade e hoje estamos aqui no mundo assombrado e misterioso de Pumpkin Jack. Que é um jogo de plataforma com uma temática meio terrorista. Pelo menos me lembrou bem a estética ali do Estranho Mundo de Jack, aquele filme da Disney. Nenhum macabro, mas ao mesmo tempo com uma mensagem fofa, então, só que esse eu acho que ele não vai ter a mensagem fofa, eu não sei, não sei quase nada do jogo, eu vou descobrir um pouco com vocês. Então essas são as minhas primeiras impressões aí de Pumpkin Jack, tá, que, enfim, eu tenho aqui da, da biblioteca compartilhado com o meu amigo. Então, gente, eu já vou pedir para vocês, clicarem no gostei e compartilharem para todos os seus amigos que gostam de jogos indie e criatividade, para mais pessoas poderem conhecer jogos incríveis como este. Tá bom? Então vamos lá para o um incrível muito muito misterioso! Tá, quero deixar registrar aqui no vídeo que eu tenho duas opções. Eu posso jogar Pupkin Jack e eu posso jogar pelo Direct X Launcher. Eu vou jogar pela forma tradicional. Não sei se é a melhor. Não sei. Que eu joguei. Deixando claro, Tá uma tela preta. Aí. Então, olha lá, galera. Esse aqui é Bob King Jack. E... Beleza, legal vai... ah, esses eventos. É... Vamos lá. Começar a jornada. É bom tá em português, né? Essa, essa estela de loot é muito massa, né, mano? Upon, há muito tempo, no grande reino de Orques and Ciel, o mundo com uma consistência pacífica entre humanos e animais, pássaros e até coelhinhos fofinhos. Era uma época de prosperidade, mas Tínhamos para temer a guerra, a fome, catástrofes. Era tão. tão. chato. Tão chato, aliás. Que o próprio diabo morria de tédio. O diabo sonhava com banjo de sangue, com persistências, sofrimento em escala cósmica. Então, que ele evoluiu. Um deixar deixa tudo em arque se é um pouquinho mais. O diabo lançou a sua moção da noite eterna. O refeitiço poderoso que conjurou monstros sem alma, mente nem coração por todo o mundo. Os monstros arrastaram todas as cidades, todos os lares, todo o banheiro e toda a traçada do reino. Foi muito lindo. Mas, por algum motivo, os humanos gostavam bastante de suas vidinhas, seguras e chatas. Eles não souberam lidar com um ou outro monstrinho que vinha trucidá-los braço à perna. Então, eles chamaram seu herói, um poderoso bruxo, um feiticeiro com habilidade de intelecto para quebrar a mansão. O bruxo, o bruxo deixou sua é torre é luxuosa em seus estudos, para encontrar o poder que precisaria para quebrar a maldição da noite eterna. Pois bem, esse diabo também se jogar esse jogo. E veja só você, assim, talvez essa diversão que estive procurando. Assim, em resposta à missão do bruxo, ele evocou seu próprio herói, Jack Mesquinho o maior tapaceiro farsante da história a pelo mundo como um espírito rebelde. O diabo atochou Jack na carapaça de uma abóbora e fez um trato com ele. O diabo perdoaria os crimes e progressos de Jack Ele concederá a passagem além. Em troca, ele passou a Jack uma simples missão, e encontrou o um bruxo e destrua-o. Então tá, então, a gente é o vilão da história. Tá, interessante. Então nós somos o herói do vilão. É muito louco, gostei. Olha lá, olha eu, olha eu, olha, a tia. olha a que é, a gente não tem que fazer maldade com ninguém, né? A gente só tem que derrotar o tal do bruxo. Tá, tá bom, vamos. Tá bom? Então a bolinha, a bolinha faz.. dá o um rolamento. Aqui eu pulo, tem o double jump. Tá não, não tem mais nada. <risos> Esse mundo tomar desgraça, então já falou sério quando mencionou a destruição de um monte de tudo e todos. Pra mim parece que o mundo bem do jeito que tá Mas ele ainda precisa que tire um bruxo Bem mala do caminho Tá bom Tá bom, eu já não tinha visto O que ela pergunta, que tipo de bruxo é esse Que o diabo não consegue dar conta sozinho Pois é Talvez ele até consiga, mas ele quer mais graça Na coisa né, como é Mais divertido Ah, tá, eu morro É assim o Gajega morreu uma vez Nossa, o jogo é meio bugado questão de tela Tá, o Ticketcine é legal Tá aí, morrendo no tutorial <risos> uh, uh, olha que resumido nos caras Acredito que eu ainda não tenha perdido o cérebro Dentro dessa bóboró bó bó bó. Homens adultos já morreram Por menos, pássaro Atrasado e subordinado? Não, a primeira é muito boa, Jack! Quem é você e como sabe o meu nome? Eu sou o servo do diabo e vi aqui monitorar seu trabalho. O diabo não se esqueceu da sua inclinação. Atrapassa Jack, ele não confia em você. Vamos ver se não atrasa, tudo bem? Não esqueci de como <risos> se asso um frango. Uhul, Uhul. lembre-se que te dei seu novo corpinho. Falando nisso, vamos começar a sua orientação, orientação, que tipo de idiota que eu sou. O time que passou séculos em corporals. Chega de enrolação, está na hora de você familiarizar com toda a nova forma. Tá, eu já sei que eu morro, eu morro para a água, mano. Tá bom, o que, é que eu tenho que fazer aí, ô, seu coruja? E tio coruja, o que, é que eu tenho que fazer aí? É importante prever o conteúdo desses cadeiras a é Super Mundial da sua situação para o seu corpo. Tá bom. Tá bom. Tá Algumas culturas, invés de contas, hein? a sorte espanta o mal. Tá bom. O que ele falou ali do, do negócio dos Bardem Irmão Eu vocês são confusos do que tá acontecendo Então eu também tô Ah, ok Ok, bebi Você pode dar um, um pulo ainda por cima Como? O seu corpo é mágico, mano, né? <risos> ah, esse jogo foi bem adaptado Já vi tudo Já foi bem adaptado pra ali É, Se você não esperava, né? Eu ia cair aqui de toda forma, né? Pô? Tá bom, por enquanto, tutorial, basically Vou de controle Tava precisando Tava nada, mas tá bom minha mal na correr e deu um salto tudo para cruzar o rio, tá? Uhuhu, não tô indo mal, Jack. Você tem uma sacudinha da poeira mesmo. É muito bom mesmo ter um corpo de volta, abraços, tá, pernas e tudo mais. E agora você pode ir tudo isso à prova agora. Vai ter monstros logo adiante. Acho que você não vai ter problema despachar eles aqui. Olha, não sou, Jack. Eu vou tentar uma desmagar de umas cabeças por aí, não. Mas porque eles estão me atacando, nem me contou que eu tô do lado deles. Não tem como contar nada pra eles, Jack. Vocês mãos são cabeças de vento. Eles não conseguem distinguir um do outro. Quem dirá uma coisa como você. ou não? Você ainda é humano. Um, se isso. Só isso já faz eles se verem como um alvo. Então é por isso que o diabo precisa de Seja alguém que pense como um humano. Esse novo inimigo é afioso, Jack. Ele precisa de alguém que seja tão artiloso como. Entendi, ele não liga que eu tô acabando com os mãos dele. Uhuhu! Isso é praticamente insignificantes, Faça o que tiver que fazer, contanto que termine o serviço. Tá bom. <risos> ah, ok. Pra usar o, a esquiva. Legal, legal. É o que eu tô usando aqui, né? Legal. Legal, legal. Que dia legal. Ah. ah, ele voltou, ele voltou. olha aqui, pessoal. vou embora suas vidas. Ah, que ótimo. Mas passa, deixa eu passar antes que eu dependa de todos vocês. Fique longe da gente, Espantalho. Eu tenho gás e sem os Eu? O Espantalho? sou o Jack, o maior ladino da história. Espera, ele tem perna. O Espantalho não tem perna. E a cabeça não tá cheia de palha. Viu? Eu não sou um espantalho, agora me deixei passar seus corvidos detestáveis Ah, não tão rápido, parece que deixa já os passuros estão com a vantagem Vou te deixar passar, cheio, gente, mas só se você ajudar a gente Eu ameci de um corvo? O que, que você quer? Tem um espantalho que toda hora aparece naquele celeiro ali na frente Ele tá a gente as semanas, eu ameaça com a facilidade <risos> Eu vou chutar, você quer que eu dê o um jeito dele? Isso, isso, eu olho a burra e não vou te ajudar. Minhas olhos são belas e meu bico é afiado. O porte aéreo vira a calhar. Pois bem então, pássaro. Cacá! Viva a morte, a com cara de palha. Vamos. Bora. Bora, seu corvo. Lepartiu. Tô pronto, Jack. Vamos nessa. Ah ele derruba! Oh, isso é brabo! Novo ponto de controle! Tá precisando! Oh, muito bom, tá? Oi, oh, Joguinho aí, oh. Tem que bem ali! Opa! Ah. Bom! Legal, nem preciso chegar perto. Dance. Pô, tô gostando do jogo, agora comenta aí embaixo aí Comenta aí, comenta aí nos comentários Que que, que, que vocês estão achando da minha incrível voz <risos> Pra este jogo Tá que é uma ferrugem, mas melhor que nada É, pô Ah, agora eu posso Eu quero detonar as caixas Ah, eu posso, pô Destruir faz-me sentir tão vivo. Opa, tem o Destruir faz-me sentir tão vivo. Vamos lá. Pô, eu gosto dessa estética do jogo, mano. Eu tô gostando da gameplay, eu tô gostando da gameplay. Eu sei que eu tô no tutorial ainda, meio cedo. Mas... Pô, eu tô gostando. Eu tô gostando. Ah, que legal, Eu posso só deixar o quê? O quê? Legal, interessante. Que é o susto da Mete a bronca! Claro, pô. Novo ponto de controle. Mano, oh, muito divertido, tá? Tá bom, vamos lá. É subindo. Opa, tem coisa ali em cima, hein? Eu nem sei se eu tô pegando tudo, mas por enquanto eu tô seguindo o jogo, vamos. Pronto, já Moriô. Moriô dançou, amigo, é isso. Você sabe que fogo queima, né? Sei, pô. Pronto, pô. Opa. Peguei mais um negócio desse, eu não sei pra que serve, velho. School, sei lá o que? sei que eu peguei 4 mano tem 6 de monte em todo lugar agora tem alguma coisa para recuperar um pouco dessa vida? ah então eu quero para poder recuperar tá beleza interessante isso então até agora eu não morri né também não está muito difícil é um tutorial né que é que você espera Pô, eu gostei da ideia do jogo eu gostei, eu definitivamente gostei. Achei criativo. Eu... Eu realmente lembro muito. Só que ele não é tão felizinho assim, né? Ele é sobre o diabo. Eita porra! Vamos lá porra. Deixa o corvo atacar por mim, mano. Cinco, ok. Tô pegando, tô pegando esses valezinhos Será que? eu não sei o ponto de controle Tá Cara, ah, eu já vi que eu vou me divertir muito nesse jogo, mano Seis Ué, é um jogo de plataforma, né, galera? Jogo de plataforma, só que o que é legal aqui é a... a... Temática dele, né, pô? É o um tipo de coisa que eu não vejo no mundo AAA, tipo, Agora eu já tô entendendo um pouco mais do jogo, acho que agora eu consigo comentar com vocês mas, mano, eu sinto falta de jogos. E, e coisas, na verdade, com essa coisa. com essa atmosfera é, Halloween, né? Praticamente. É realmente essa atmosfera bem coisa de, de Halloween, tá ligado? De coisa de. de terror, bruxas e tudo mais. Eu já entendi que isso aqui é pra eu poder recuperar a vida. Mas eu destruo porque sim Não sei se... Faz alguma diferença? Onde é que eu tô? Eu tô com muito medo de voltar pro início, mano Não, não sei não Vou dar coisinha pra cá, será? Pronto, boa. lá Eu sou bom em atacar de longe, mano, é isso ele morre com dois golpes, dois hits Vou atacar pra quê? Qualidade é... Qualidade é no... no negócio aqui, pô Perdeu eu... nada de vida, é isso É pronto Vou usar o ataque só pra... só pra atacar, né? Pronto, pô. Vou sair de vida cheia, mano Ó. Uh, talvez seu culpa não tenha serventia aqui, mas eu me tipo lá dentro. Sair do meu corpo? Claro, seu corpo novo é só um receptáculo. Quer é ver pra. usar a cabeça. Uhul! Uh. Peraí! Você tá dizendo que ele pode sair dessa coisa? Uhul! Cala a boca, pássaro! Pula fora, Jack! Sai do corpo! Eita de cabeça! Uhu! Uh. Você ainda pode usar as raízes mas é por aí. Boa, tá careca. Acho que eu vou vomitar. <risos> eu posso empurrar Pô. coisas. Caraca, mudou a gameplay, velho. Ah, eu tô muito feliz, mano. Ah, ok, tá, entendi, entendi o puzzle. O que ideia é sensacional, né, mano? Pera aí. Pô, que massa, mano. Mudou a gameplay, mal começou o jogo, mano. Putz, adorei. O um jogo bem feito, velho. Ah, mas é de Ah não, a conquista é Crash bo de Kut. Meu Deus, que trocadilho ruim. Parece eu fazendo trocadilho, velho. Mas eu tô fazendo trocadilho live assim mesmo. Você que nunca viu, é assim mesmo. É assim. Novo ponto de controle, cadê a... Pra, não tava nada. Só tô tomando um porque se. Eu tô pegando seus pontos nada, mano. Tá bom, tem mais? Ó, tem, hein? Quebrei o jogo, guys Quebrei o jogo, guys Quebrei o jogo, peraí, peraí, peraí Eu sou a pessoa que ataca de longe, mano Nem tem como, nem vou É só ficar spawnado? Desgraça Para de spawnar bicho, véi Bom, bora Só desce então Ok, ah, que eles não descem aqui Pô, ele fica spawnando o bicho aí é zoado Eu Finalmente perdi um pouco de vida, né? mas tudo bem É muito boa, nossa Nossa, essa música é muito boa Vocês estão ouvindo, chat? Vocês estão ouvindo, pinguinos? Vamos lá, pinguinidade aqui Vai ganhar Ah não, vai ficar spawnando o bicho, não <risos> Ai, eu tenho esses ratos, mano. Vem, vem aqui. Nossa, ele tá spawnando a bicha aqui embaixo. Okay. Tá, agora eu tive que atacar. Tem coisa pra quebrar aqui? Tá bom, pera lá Agora eu tô sentindo um pouco De dificuldade, gostei disso Eu gosto que destruir as coisas Pra me fazer mais vivo mesmo É literal Ai, fogo queima, droga Ó Eu sou mais esperto Aqui tinha um Tinha um caldeirão aqui? Deixa eu ver mais coisas para eu quebrar, disse que tem porque os ratos chato. Ah, eu posso saber isso aqui. Dá pra eu... Opa, tem coisa até ali. Olha, bonito. Achei esse jogo. Esconde bem as coisas. Hein? Eu tenho mais da metade da vida. Agora acho que dá para dá pra gente ir de boas. Meu, como é que eu vou subir ali? Como é que eu subo lá? Bom, pera lá. Ah, agora que eu vi. Perfeito. vamos lá. Às vezes tem umas coisas que é um pouco menos intuitiva, mas... Ai, droga. Peguei fogo. Pronto. Tem algo. Me disse que tem coisa aqui. Tem, pô. Claro que tem. Nove. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos que o pai tá indo. O pai tá on. Um, o pai não está off. Glória. Vamos lá. Tá bom. Ah tá, ok. Por aqui, ai, vocês são é um chato, hein? É chato aqueles ratos, mano. Ah, a função dele. é, mas não deixa ser chato. Oh. novo ponto de controle. Boa. Eu tô, tô gostando, velho. Eu tô gostando. Eu quero ver quando o primeiro estágio acabar. Na real. Tá, não tem nada. Aê. Ah, eu posso fazer isso aqui? Eu posso... Tá bom. Se tá no jogo é pra ser usado, né? Já diria. Pronto. Easy. Tá sentindo gente de fumaça? Mas precisa bater as mocinhas, cheque. Corre, Jack O celeiro tá desafiado. Nossa, pera aí. Se você, tá morrendo, se você morrer, você teria dois centavos. É muita coisa? Não. Glória. voltar oh, tá onde? Não, tem que correr, vai. Nossa, tem fase de velocidade. Nossa, mano. Esse jogo é muito bom, tá? Dez! Quer é que é fracassou na missão? Três vezes. Ah, ali, ó. Ah, ali, ó. Ah, tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável ainda, hein? É a fase de perseguição ao contrário, né, mano? É a fase de perseguição do Crash, só que ao é o contrário. Eu adorei. Mano, muito bom! Uh, esse jogo é maravilhoso, chat. Linguinos? Cara, eu tô surpreendido com esse jogo. Eu não tenho o que comentar de ruim desse jogo. Esse jogo é só... As mecânicas dele é boa. Ele tá mais equilibrado agora, eu tô achando. Tô achando bem equilibrado. Eu tô morrendo várias vezes porque eu sou um... Eu, eu, mesmo, né? Olha isso aqui. A, a diversidade... De fase está tá bem legal. A diversidade de fase. Pô, a gente teve uma fase ali que tem que girar com abóbora. Agora a gente está correndo. E aí a gente tem a partir de passar pra uma tradicional. Cara, muito legal. <risos> ok. Tem cutscene. Podia estar tá, dublado em ponto e podia, mas até aí tudo bem Nossa, você detonou seu cenário, Jack Eu não vi aquele espetado horror Deve estar voltando pros campos Bora Caraca, ainda tem fase, maluco <risos> Caraca, esse jogo gostou, hein Esse jogo tem umas fases longas, maluco Cara, acho que eu vou só dar a primeira fase aqui, mano, é isso Caraca, e se isso é só a primeira fase, imagina o resto do jogo, velho. Caraca, isso é só a primeira fase, chat. Menino, só 11. Ah, consegui pegar 20, mano. O que acontece se eu pego os 20? Ah, tá, aí, ó. O boss. Que daí, correcha. Ah, ele aí. Socorro! O rebelde do eu Deixa de ser covarde! Eu sou um pantalhão de brijó! Ah, será que ele me viu? Será que ele me viu, por favor? Ah, ora, hora, Está aqui, veio atrás de, de ver o seu Ah! Ele me viu! Puxa, puja, puja! Não vá borrar as penas de mim! Me... Não vá borrar as penas de mim! Enquanto você, está na hora de você se mandar! É, ouvi dizer que você tava escondido por aqui, Jack. Os monstros estúpidos aqui estão... ...tornando velhote, é? Eu tenho meus próprios assuntos a resolver esse mantalho. Se você não sair do caminho, eu não vou ter problema em te usar de combustível. Um o diabo tem a audácia de mandar uma alma rebelde para fazer o nosso trabalho. Hoje eu vou te mostrar o quanto os humanos são emprestáveis, santo-vivos, quanto mortos. Eu vou te enterrar de você malzeto. Olha, ah, ele até que ataca de novo? Eu tô aprendendo eu Tô aprendendo o boss Vai com Outra. ai Tá bom, entendi Comecei a entender Tá bom, qual é o segundo aí? Tá bom, primeiro boss, vamos lá Quando eu morrer do primeiro boss, né? Espero Ó, tá é só correr em círculo Tá bom Fica no cantinho Bem-vindo, bem, já atacou, agora é só atacar. Ah, ele só, tem um, ele só tem esse movimento? Ah, tá bom. Morio dançou. Curse of the Scarlet. Scarlet? Scarlet Opa, ainda peguei a arma dele aí, ó. Nice, GG, easy, chato, GG, easy. Nossa, mano. Bom demais, tá? Deve ter mais coisa, aquelas máscaras escondidas, pô. Cara, legal demais, velho. Oh, quero jogar mais, eu vou jogar mais. Vou jogar mais em live, hein? Vou jogar mais em live. Quem aí acompanha minha live, eu mais. Jack me o, do o combate combate da genial da que eu poderia ganhar, deu do ar. Lutou ao mundo dos mortos. Armado com e corpo um corpo novinho e causava a atrelada, uma abóbora e de decomposição. Jack, de Jack de ganhou a companhia em seu dia, dia estócio, a coruja. E recutou o serviço do corpo covarde para lutar por ele. Mas não há muito tempo para brincadeiras. Jack e seus companheiros, no... de vagos, se precisavam de o no... Para matar o corujo. Perfeitamente familiarizado com seu novo receptáculo, Jack é guiado pelo guruja até as montanhas mais longe lá no coração da montanha. Ao final de uma rede de túneis de uma mina antiga, jaz um segredo poderosíssimo. Cara, legal demais. Eu consigo selecionar as fases. Cara. Cara. Muito legal. Por que não acontece nada, né? Beleza é, galera. Galera. Essa fase foi muito longa, então eu vou deixar a play por aqui. Eu vou continuar em live. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse meus amigos é Pumpkin Jack. Jogo de plataforma 3D. Tema e ficou. Cara, eu adorei esse jogo. Eu não tenho nada a reclamar desse jogo. Português tá ótimo, tá perfeito. As músicas estão ótimas. A gameplay é excelente. A única coisa que eu tenho a reclamar é que me deu altas.. As opções não funcionam muito direito aqui não. Sabe? Mas. E eu gostei demais do jogo, eu vou continuar jogando em live, então se você quer conferir mais jogatina, eu recomendo que você me siga lá no Twitch. Se você quer jogar jogos de forma gratuita, tá? Se você quer jogar jogos independentes de forma gratuita, vai ser round que é uma plataforma de jogos independentes em beta que você pode baixar. Ele tem uma launcher assim como a Steam ou assim como a Epic. Você baixa todo mês em praticamente 6 jogos, é... 6 jogos? Não, são, acho que são oito jogos. Tem oito jogos... estar tá confirmando aí na tela, qualquer coisa. Tem oito jogos que estão disponíveis de forma gratuita para você jogar. Então você chega lá, se cadastra usando o meu link que está aí na descrição, importantíssimo. E cada review que você deixar, cada análise que você deixar, você apoia o canal. Porque eu ganho uma comissão a cada review dada por vocês. E para isso, para saberem que vocês vieram daqui, vocês usam o meu link ou coloquem no seu refill code que está aparecendo aí na tela onde está. Você também pode utilizar esse código que tá aí na tela, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, gente. Eu adorei esse jogo, eu espero que vocês gostem também desse jogo. O link da Steam dele também vai estar tá aí na descrição, caso você tenha interesse. Eu não vou ganhar nada com isso, é só para vocês poderem conhecer mais jogos independentes aqui mesmo. Então esse aí, essa foi minhas primeiras impressões de Pumpkin Jack. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o seu gostei e compartilhe para todos os seus amigos que também gostam de jogos indie. E atividade. E é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de ser feliz sempre, mesmo que você seja uma abóbora gigante em busca de derrotar um bruxo. E é isso. Não se esqueça de ser feliz sempre. Tchau, tchau!